Hello, hello! Espero que te encontres bem. Deste lado, tenho aqui um pequeno, um pequeno agradecimento a fazer. Um pequeno, não, é gigante, ok? É absolutamente gigante. Passamos a marca dos 2 mil subscritores, ok? É absolutamente fenomenal ver o canal a crescer desta forma. É sinal que cada vez mais portugueses estão interessados em investir o seu dinheiro, em aprender sobre poupança, sobre gestão de dinheiro, sobre investimentos, principalmente na Bolsa de Valores, mas também outras coisas que vamos falando no canal e é absolutamente fenomenal ver o, o canal a crescer desta forma. Por isso, agradeço-te a ti que já fazes parte destes primeiros 2 mil, okay? destes primeiros 2 mil subscritores, que tenham ajudado a levar o canal mais longe e, e a ti que podes estar a chegar agora, agora neste momento e estás a ver este vídeo pela primeira vez e, e estás a conhecer o canal pela primeira vez, deixa-me dar-te também as boas-vindas que já pertencem aos próximos 2000, ok? E sem dúvida alguma queria deixar aqui um, um, um grande agradecimento a toda a gente que tem vindo a acompanhar, o canal que tem vindo a dar força, agradecer todos os vossos comentários nas centenas de, de vídeos que já temos aqui, porque realmente é isso que me dá força, é isso que me dá a energia necessária para continuar a produzir mais, as vossas dúvidas são sempre excelentes, eu tento sempre responder ao máximo de dúvidas possível, isso vai-me dando também mais ideias para gerar mais conteúdo de valor e assim levarmos a literacia financeira em Portugal a outro nível, ok? Temos mesmo que, que fazer crescer, aqui a literacia financeira em Portugal está, está a ser preciso e por isso Quanto com a tua ajuda, ok? Este, este é um pequeno vídeo em que queria realmente agradecer aos primeiros 2 mil que estão a acreditar no projeto e também fazer um pequeno pedido em troca, ok? É assim uma parabenização e também um pequeno pedido em troca, que é o quê? É que continues a divulgar o canal como tens feito até agora, ok? Aliás, mais ainda, ok? Tens que, tens que divulgar ainda mais um bocadinho, tá bom? Ou seja, divulga entre os teus amigos, divulga uh, pelos teus familiares, por aquelas pessoas que tu saibas que têm interesse em investir o seu dinheiro e que acima de tudo precisem, ok? Que precisem mesmo de aprender como se fazem as coisas direitinhas, aprender uh, a gerir melhor o dinheiro, a não cometer os erros financeiros que tanta gente comete, seja nos mercados acionistas, seja noutros mercados financeiros, quaisquer, qualquer que seja o ativo financeiro, há sempre pessoas a cometer erros, nós queremos evitar isso e queremos ajudar todas as pessoas a realmente prosperarem financeiramente, ok? Estamos aqui para lutar pela tua liberdade financeira, estamos aqui para lutar pelo teu crescimento pessoal, pelo teu crescimento também profissional, estamos aqui para te ajudar a encontrar um complemento para a reforma, é isso mesmo que eu acredito, tu já sabes, não é, aqui não há promessas de milionários da noite para o dia, isso esquece, não existe nos investimentos lucrativos, existe sim trabalho, esforço, dedicação, muito, muito suor, lágrimas e dor, não é como se costuma dizer, e, e garante que no final o, o nível de sucesso que tu consegues atingir é absolutamente fenomenal, ok? Era esta a mensagem que te queria deixar aqui por agora, muito obrigado a ti por pertenceres aos primeiros mil obrigado também por já fazeres parte dos próximos mil e é isso mesmo que eu te quero pedir, ajuda-me a fazer crescer ainda mais este canal e a levar a mensagem sobre a importância de investir o nosso dinheiro a mais portugueses, tá bom? Obrigado, só ser lucrativas e um forte abraço lucrativo. Ok? Tchau, tchau.